Fala aí moçada, hum, beijinho nervoso, hoje é dia de maldade total, hoje é dia de infurnações, aqui é Jorge, Jorge e o Vacão, se ainda você não é inscrito aqui da bagaça, se inscreva no canal meu garoto, deixa o like, hoje o vídeo é especial para o menino do like, sim você meu garotinho, que é Tim Facão, Hoje eu vou lhe ensinar um shred Guitar Aqui na escala de Ré Maior, meu garoto O padrão que eu uso, certo? Então você já sabe Vem com o pai, vem com o pai, vem com o pai Toca aqui A parada é a seguinte Você vai aqui utilizar a escala de Ré Maior É, meu garoto, foca direito essa câmera. Vagapum, você pegou aí. A parada é o seguinte, meu garoto. O padrão é desta forma. Mas tem o um segredo. O segredo de Jorge. Você vai paletar. Quando você chegar aqui, no caso, na nota Si, você volta com o off. E assim dá aquele sustinho, sabe aquele sustinho gostoso? Sabe aquele brubru? É o brubru. Ele vem da parte do ligado no caro Depois que você fez isso, você vai trabalhar com cordas 5 e 4. Vem com o pai, chega aqui, meu garoto, chega aqui, chega aqui. Essa porcaria aqui dessa nota é uma avoid note, por isso que ficou meio cheiro, moleque. Ali, Tá depois rápido, vai que vai. Você sacou aqui a volta? Então tudo é palhetado. E a última ali, um pull-off. Agora a corda 3 de 2. Certo meu garoto? Agora na corda de número 2, vem com o pai. Você entendeu, meu garotinho? Chega aqui, chega aqui, chega aqui, chega aqui! Chega com o pai, meu caro. Agora nós vamos fazer o guru! Você gastou... gastou não, né? Gastou a palheta! Na verdade eu queria falar, você gostou! Eu falei, você gastou Jorge o facão. Veja o Gumblum. Tem uma sacada muito legal no arpejo. Onde Jorge faz assim: Vem com o pai, vem com o pai, vem com o pai. Veja só, meu garoto. O arpejo de si menor. Quando você chega nessa notinha aqui, no caso, sim, você faz assim. E assim fica do mal. Você quer ver a palhetada, né? Não vai ver. Você é menino do like, você vê. Veja aqui, meu garotinho. Veja aqui. Veja aqui, docinho do papai. É, meu garoto, vagabundo, você vergonha. Né? Bem devagarinho. É, meu garoto, um balancinho gostoso. é rápido ficar assim, meu garoto. É, meu garoto. Vou levantar essa câmera aqui do lado. Aqui é o seguinte, quando você vem na fúria do arpejo... Se você faz só assim, ó Beleza, você tá ali tocando Fez o bubu -bu. Fez o arpejo Mas quando você vem com a parada ali, velho, Você olha pro menino do dislike Que você vem Olha assim pra ele Seduzência Vem, vem Jorge se arrepiou, se arrepiou. Sim, Jorge a é emoção meu garoto. Então é isso aí, acabou. Espero que você tenha gostado meu querido. Você é o menininho do like, coloca o dedinho ali no like meu garoto. Você é Tim Fackle e você menininho do dislike. Chora que dói menos.